O Casimiro, literalmente, todos os dias agora tá quebrando recordes um atrás do outro. Eu nunca vi um canal no YouTube tão bombado assim quando bomba, cara, algo nesse nível. Vocês já sabem que vão ter pessoas que vão querer derrubar. Isso é muito natural. Criticar por criticar qualquer coisa assim. Entretanto, o que tá acontecendo é que não é simplesmente, sei lá, uma dúzia de pessoas que não gostam do Casimiro estão falando bobagem no Twitter. Na verdade, literalmente saiu uma coluna, cara, em um jornal falando sobre ele. Se vocês acham que é elogiando por conta dos resultados que ele tá tendo, mano, pô, bateu 4.9 milhões de pessoas na última live. Não. Na verdade, eu estão procurando motivos, assim, pra cancelar o Casimiro. Então, na moral, se esforçando bastante, mano, já que botaram na matéria que ele tá usando até homofobia pra vencer o tamanho da Globo. Isso é ridículo e a gente realmente tem que se expressar sobre isso. Senão isso aí vai só aumentar. Mas antes da gente continuar esse negócio incrível, pessoal, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Blaze, como sempre, que sustenta o canal. Disclaimer aqui, rapidinho. Eu falei negócio incrível porque eu fiz o um anúncio antes do vídeo. E eu ia botar esse anúncio em outro tema. Enfim, é só isso, tamo junto. Campo minado, onde tu tem que achar os diamantes. E, é claro, fugir das bombas. Claro que não não é tão fácil assim, mas tu pode escolher o número de bombas. Entre duas, ou até mesmo 24 bombas, sendo que só tem 25 quadrados. Imagina, cara, só um diamante ali no meio. E se tu acertar ele, tu multiplica o valor que tu botou inicialmente por 24 vezes. Mas eu não sou maluco não, cara, eu botei só 3 bombas mesmo. Na primeira vez, eu botei 300 reais, mano, eu acertei alguns diamantes aqui. Mas eu fui ganancioso, cara, e perdi. Pra recuperar, eu botei 600, cara, eu já tava muito me arriscando. Daí eu acertei cinco diamantes seguidos, pessoal, e já tinha recuperado o valor. Mas eu queria lucrar, tá ligado? Então eu acertei mais um diamante, pessoal, e depois mais um Caramba, eu multipliquei por 2,6 vezes cada valor inicial Mas é claro que eu poderia ter perdido todo o meu dinheiro, pessoal Porque isso aí é realmente só uma brincadeira tu não vai botar o dinheiro da tua janta, tá ligado? Pra depositar, gente, na moral mesmo Usa o meu código aí, gente, Utopia Que vocês podem ganhar um bônus até 5 mil reais E lembrando que depósito no PIX ou no cartão de crédito Entra na hora, tá bom? Usa o meu código mesmo, Utopia, não esquece, mano, e é isso Tamo junto, Blaze, patrocinadora oficial do Qatar. Mentira, do canal aqui E bora pro vídeo O Casimiro, imagino que todos vocês conheçam Ele é um streamer de futebol e conteúdo bem variado Lá no outro site Em 2020 ele tinha poucos seguidores, assim Ele começou o ano com mais ou menos com 20 mil E só um ano depois ele já tava chegando a 1 milhão de seguidores Gente, atualmente ele tem mais ou menos 3 milhões e meio Pra vocês terem noção, ele tava há pouquinho tempo atrás No top 1 pessoas com mais inscritos lá na Twitch Inscritos, no caso, que é pago Aqui é de graça, mano, pode se inscrever aí, tá bom? Hoje em dia ele ainda tá no top 3, cara, que é muito absurdo Mas enfim, ele começou a transmitir a Copa do Mundo E com isso ele começou a fazer lives também, gente, no YouTube E como você sabe, naturalmente, o YouTube pode ter um alcance muito maior do que o outro site E o Casimiro tá viralizado tanto aqui, cara, que eu acho que eu nunca vi um canal bombar tanto assim. O que ele levou dois anos pra fazer na Twitch, cara, dá pra dizer que ele fez mais ou menos aqui em uma semana no YouTube. Passando de zero para 3 milhões de inscritos. Só ontem o cara ganhou 660 mil inscritos. Um canal do zero que em poucos dias, cara, fez 200 milhões de views. Eu realmente preciso falar desses números porque são muito impressionantes. Ele simplesmente bateu o recorde de gente ter live mais assistida do Brasil inteiro. Imagina só o que vai acontecer assim no final da Copa, tá ligado? Imagina o que acontece então se o Brasil ir pra final da Copa. Vai ter tipo mais de 10 milhões de pessoas assistindo o cara muito fácil, tá ligado? E isso com certeza é assustador pros concorrentes. Como assim um cara simplesmente tá fazendo live, ele gente, em dois sites ao mesmo tempo? E tá batendo tanto espectador quanto a televisão aberta. Eu não sei dizer muito bem quanto que 4 ou 5 milhões de pessoas ao vivo é em comparação a Globo, assim, sabe? quanto está passando o jogo do Brasil. Mas eu sei que 5 milhões de pessoas realmente fazem muita falta. E na verdade isso aí é só o começo dessa revolução, sabe? Que ficou muito mais forte agora. Com isso pessoas desse meio aí com certeza vão querer que o Kazé não exista. E é na minha opinião opinião a partir dessa ideia, pessoal, que surge matérias como essa aqui. Usando até homofobia, casa TV vira arma das big techs contra a Globo. Influenciador deixou SBT e 30 esportes por plataformas de Google e Amazon. E aos palavrões busca recorde online. Beleza, bora ver o que diz aqui, gente, sobre o Kazé. E como eu sou uma pessoa, assim, totalmente fora da bolha, realmente, do futebol, eu tenho certeza que eu vou conseguir ver os dois lados, né? Será que ele vai mostrar realmente uma homofobia, assim, nas lives do Kazé? Vai mostrar, assim, palavrões pesados, mano, vamos ver. É interessante que para tirar essa matéria que tu tem que assinar o site. Uma boa estratégia, né, eu diria. A não ser que alguém saiba como simplesmente desativar o javascript e ler totalmente de graça. Mas ainda assim é uma boa estratégia. A matéria iniciou ali falando que o Galvão estreou a Copa de Despedida dele isso é realmente muito legal, quem é fã de futebol cara fã da Copa e fã do Galvão deve estar tá assistindo com bastante emoção. Até porque se eu não me engano também é a última Copa do Cristiano Ronaldo e talvez o Neymar, tá ligado? Enfim ele também escreveu que a Globo bateu recorde da audiência e que o maior desafiante do Galvão tava nas plataformas YouTube o influenciador Casimiro Miguel ele fala que o Casé tava tentando bater recordes espectadores ele botou isso aqui, sugeria em então, tom de brincadeira aos espectadores e colegas que ligassem seus celulares ou de parentes na plataforma, para elevar artificialmente a audiência, eu sei que isso é bem normal de acontecer, sabe, seja em podcast de político ou até mesmo em live pessoal grandes como a do Felipe Neto, eles sempre falam tipo para assistir em vários celulares ou computadores, para realmente ter mais alcance e eu não sei o que eu penso sobre isso, sabe é realmente uma forma de artificialmente assim ter mais visualizações, mas a grande realidade é que poucas pessoas, cara, vão lá e pô mano, botam no celular, no computador, na televisão Visão. que preguiça hein, sinceramente no parágrafo de baixo ele diz como que na transmissão do Casimiro gente só tem homens trabalhando na equipe, e aparentemente essa matéria aqui gente pode ser patrocinada por aquela empresa lá, lá crache. eu assisti algumas dessas lives aí do Casimiro e algumas realmente sim tem algumas mulheres comentando, sabe entretanto na equipe principal ali parece que realmente não tem, mas sinceramente eu acho que não é um problema, tá ligado, eu imagino que o Casimiro pra conseguir uma equipe boa, e procurar pessoas pra montar toda essa estrutura, cara foi muito na correria, porque pode não ter sido algo que ele tá planejando por exemplo faz um ano, e mesmo se ele tiver planejado isso aí, cara, é a primeira vez que ele faz algo tão grande. Eu acho que ele não iria ficar selecionando pessoas por etnia ou gênero, e sim pessoas mais próximas a ele que ele poderia trazer ali, sabe? Que estivessem disponíveis no momento. Mas dá pra ver que claramente esse cara escreveu a matéria meio que procurando, assim, uma problemática. Botando ali de forma disfarçada, tipo serem todos homens, tá ligado? Beleza, mano, mas bora continuar. Casimiro, em sua disrupção do espetáculo, carrega nos palavrões com passagens como aperta que eles peidam ou estava com cagaço de que fosse zero a zero. Mano, quem escreveu isso aqui tem o quê, cara? É tipo 130 anos? Que super palavrões foram esses, mano? O que que é isso? Carrega nos palavrões. São 11h30, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou. Ele é um bananão. Eu sinceramente penso que até o Galvão Bueno o cara às três horas da tarde poderia falar isso aí Cara, na Globo Aperta aquele espelho o cagastro zero a zero, mano Pelo amor de Deus, não tem problema nenhum nisso O cara botou como se o Kazé tivesse ofendido, mano Um cara jogador pessoalmente, tá ligado? E ainda, sei lá, mano A família dele juntos E agora vem a parte aqui que supostamente o Casé foi homofóbico No momento em que o jogador estava no chão Após ser atingido no pescoço Cobrou dos colegas um por um Rindo como um adolescente Olha como que o senhor de 130 anos escreveu aqui, hein, mano Meu Deus Com duplo sentido homofóbico Já tomou bolada no quê? Primeiro que eu, pelo menos, cara, não considero mesmo isso aí um duplo sentido homofóbico. Eu considero simplesmente um duplo sentido desse lá, cara, brincadeira, tá ligado? Não é como se ele estivesse falando, tipo, ah, não, cara, bolada no queixo não dá, hein? Eu não gosto. Sou hétero. E mesmo se ele tivesse falado isso, mano, meio que foda-se, tá ligado? E ele tá só perguntando se algum dos amigos já tomou alguma bolada. Eu duvido que alguém que tava assistindo o cara seja LGBT ou não. Será que alguém se sentiu ofendido mesmo com isso? Mas certamente um Ele é um o cara com 130 anos ali, em busca do cancelamento e procurando alguma coisa com cada palavra naquela live, ficou bem empolgado com isso. Em uma prova que ele realmente estava procurando, tá ligado? Se liga. Em nova transmissão nesse domingo, Casemiro foi mais consigo. Mas estavam lá ainda os palavrões entre os anúncios da Coca-Cola e do McDonald's. Por exemplo, ao dizer que a seleção alemã fez cagada. Meu Deus do céu, mano. Será que o cara não pode falar na live dele, mano, que um time fez cagada? O que, que ele tem que falar, mano? O time, infelizmente, diante do exercício que é jogar futebol, errou com os passes e não conseguiu efetuar com precisão como deveria as jogadas? Mano, fez cagada e pronto, acabou. E tu acha mesmo que o McDonald's ou Coca, cara, não conhece o Casimiro o suficiente pra patrocinar isso aí? Será que esses patrocinadores aí, mano, vão acabar agora, cara? Meu Deus! Ele falou que a seleção alemã fez cagada. Na moral que eu não acho que eu tô passando pano, não, cara. Isso é muito injusto mesmo. Se as pessoas começarem a procurar, mano, em cada palavra que tu fala, realmente ali, cara, é um problema. O mundo vai virar, sei lá, mano, o que tá virando. Mas não é nenhuma pessoa aleatória, cara, do Twitter que tá falando isso aí? É um jornalista em um jornal, mano. Vocês têm noção disso? <risos> fez cagada, tá ligado? É isso aí, mano. O grande palavrão do século. Será que essas pessoas aí estão com medo que mais patrocinadores apareçam na live do Casimiro. Tá difícil aí, mano. Sinto muito, sabe? Mas é trabalhando que se cresce. E não diminuindo os outros desse jeito. Eu nem assisto futebol, mas isso aí realmente me indignou, mano. Nas lives do Casimiro, agora eu vou ligar o celular, cara da minha família inteira, tá ligado? Pra assistir, é isso, mano. Tamo junto. São 11 h 30 então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão.